Em 9 de maio, aconteceu na UFSM o seminário Jubes Praia 2023, transcendendo a competição. O evento relatou a experiência vivida nos Jogos Brasileiros de Praia e inspirou outros alunos a participarem de competições como essa. Os resultados competitivos os resultados das provas foram evoluídos em todas as, as disputas, onde a grande maioria das equipes da UFSM saíram pelo menos da fase de grupo, tiveram oitavas, quartas, semifinal e também buscamos algumas medalhas. Além de autoridades da UFSM e membros da comunidade, também estiveram presentes alguns atletas que representaram a UFSM nos jogos que ocorreram entre os dias 20 e 30 de abril em São Luís do Maranhão. Representando o Rio Grande do Sul, a UFSM levou aos Jogos uma delegação composta por 45 pessoas. Ao todo, 38 atletas, 4 treinadores, o coordenador da delegação e dois representantes da Federação Estadual. Apesar de nenhuma medalha dourada, a equipe avalia a participação como excelente e entende que ela foi fundamental para a evolução da Universidade em competições esportivas. A UFSM conquistou duas medalhas. A prata de Alan Expedito da Silva Alves, no Beach Wrestling, até 70 kg. E o bronze da dupla Luísa Dutra Amador e Pedro Martins, no Beach Tênis Misto. Pela universidade foi minha segunda experiência. Eu tinha competido no passado no, na seletiva estadual pelo judô, que eu sou preta de judô. Daí eu fiquei em segundo lugar na seletivo e não consegui ir para o normal, que era em Brasília no passado. Desse ano fui para o praia, na modalidade de Beach Wrestling, a estreia da universidade nessa modalidade. Daí eu consegui o uh, um vice-campeonato brasileiro. Eu acho que a sensação ela é muito gratificante, porque foi o meu primeiro campeonato pela Universidade e trazer uma medalha uh, foi muito uh, incrível, porque assim eu, a gente consegue incentivar outros alunos a participarem e se esforçarem para tentar uma classificatória e conseguir, nem que seja para participar, e conseguir representar a Universidade. né? Eu achei muito, muito legal por conta que ano passado a gente acabou não conseguindo uma, uma, consegui uma colocação muito boa, na verdade, para o primeiro ano e tudo mais, mas fiquei feliz de trazer pelo mesma medalha para a Santa Maria, para a nossa, nossa universidade. A universidade também conquistou o segundo lugar geral em quatro modalidades, no beach tênis feminino e masculino e no cross training masculino e feminino. Esta foi a segunda vez que a UFSM representou o estado no Jubes Praia. Em 2022, a instituição participou de apenas três modalidades. Já em 2023, foram oito das 12 disponíveis. Então, a participação é muito importante, porque consolida é, o envolvimento dos atletas, consolida uh, os resultados e toda a questão social, sociocultural. É uma experiência que, de, que muda vidas. Né? Eu acredito que é, não só o resultado competitivo, mas a vivência, a participação. Por vezes, alguns viajam pela primeira vez de avião, por vezes, alguns é a primeira vez que conhece uma praia. Então, é, é competitiva, é importante, é. Mas a parte sociocultural, a parte de conhecimentos que está aliada ao fenômeno esporte é gigante. isso é o que mais me, me faz brilhar o olho no trabalho. O resultado é importante, mas o resultado nesse é, é, é divino, é gigante.